Expresso. Outro registro também que se impõe é o avanço do marco do Evangelistão do Pó. Né? Cada dia uma notícia, tá vendo como as coisas vão se fechando? A gente já tinha alertado aqui como a questão dos presídios é fundamental para esse marco do Evangelistão do Pó. Né? Então, Azuzu Palomone nos marcou ontem na seguinte publicação do UOL: olha só. Tribunal de Contas, opa, tá errada a tela? Por que, que tá errada? Ter... Ah, é no outro aqui, perdão. Agora sim, está aí na tela. Ó. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dá aval para que o João Doria, governador do Estado, privatize quatro presídios em São Paulo. Quem tinha barrado tinha sido o TCE, né, o Tribunal Estadual, controlado pelo esquema do Geraldo Alckmin. Então, isso aí é até um prenúncio para o pessoal que está na luta, como a nossa querida Angélica Lovato, na Previdência, para ver que essa contradição que houve da liminar um juiz do esquema do Alckmin suspender a tramitação eles se acertam, como se acertaram aqui agora para o TCE liberar a privatização de presídios. Né? Tinham barrado ali, já combinaram o seu preço e liberaram. Lembrando que quem, vai, é, quem está mais apoiando a, a, a privatização dos presídios é o PCC. Eles já controlam de fato, agora vão controlar de direito, né, com empresas de laranja, os presídios. E esse esquema não é só para manter ali a estrutura do PCC operando, mas também para explorar né, a mão de obra que está ali e várias indústrias utilizam a mão de obra análoga à escravidão de detentos, e, é, empresas de fabricação de material hospitalar, empresas como o Carrefour usam detentas para fazerem as quentinhas de prato prato pronto vendido lá resfriado e congelado do Carrefour não pagam né, nem o salário mínimo, não pagam muitas vezes a água e a luz consumida e aí que é um dos esquemas é, do PSDB né, que começou a onda de privatização de presídios para gerar caixa 2, porque a lei permite isso, mas a lei fala que o custo né, da, da luz da água, etc tem que ser faturado, né? o Estado que está bancando tem que ser faturado e cobrado do industrial, ele já ganha muito não pagando salário e direitos trabalhistas, né? mas aí o é, que, que acontece, o PSDB muitas vezes subfatura, ou às vezes até já houve um caso em que ele sequer, <risos> sequer cobra luz e água logicamente não cobra por dentro, e aí depois vai por fora para o caixa 2 do partido. Né? Essa é uma das modalidades, fora também um diferencial, aí né? o que não, não se paga na mão de obra, deve também, de alguma forma, aparecer depois no caixa 2 do partido. Né? O PSDB tem vários esquemas de financiamento, a questão do lixo, né? que acabou vitimando o Celso Daniel, onde houve parceira com o PCC, e aqui também é uma parceira com o PCC, porque o PCC tem o um controle, de fato, dos presídios, inclusive podendo coagir as pessoas a a praticarem esse trabalho análogo à escravidão. E aqui vai ser o PCC comprando esses presídios, que vai também virar sócio da exploração, da extração de mais-valia desse trabalho análogo à escravidão. Né? E isso aí já, já, já acontece hoje né? e vai aumentar com essa privatização. Então aí você vê né, como o marco do Evangelistão do Pó Tá claro, né? a parceria entre os generais entreguistas do GSI, o Sérgio Moro e o PCC. Por quê? A gente não comentava aqui com o Mário Maestro ainda agora que aumentaram o tempo de encarceração máximo de 30 para 40 anos. 40 anos de trabalho escravo dando dinheiro para o PCC. Né? Seja a pessoa que está dentro, é, na, na atividade criminosa, seja nessa extração de mais-valia de quem for empregado nessa superexploração industrial, seja quando a pessoa sai na rua, né? já que no presídio ela entra obrigatoriamente para a facção, para poder se manter viva. Né? Então o PCC é sócio desse endurecimento penal, interessa ao PCC essa situação. Né, fora, logicamente, o outro ganho do PCC na, no Evangelistão do Pó, que é a liberdade para traficar, né, a liberdade para traficar pagando o pedágio, então você vê que a coisa está avançando e você não vê uma, uma pessoa de esquerda falando sobre essa questão do Evangelistão do Pó aliás, essa outra é outra na Vale Express, né quem não fala de Evangelistão do Pó, quem não fala do acordo do Marcola com o Fernandinho Beiramar. quem não fala disso, está no esquema né, quem não critica essa privatização, falando que o PCC vai controlar os presídios no esquema, é gravíssima essa situação gente, gravíssima, então você vê que o PSDB se acerta, falta combinar o preço, então o Alckmin com seu esquema no TCE tinha barrado a privatização já liberou, é, e certamente quando for do interesse, vai, o judiciário paulista vai liberar também a reforma da previdência do João Dória, depois que a, a correlação de forças for devidamente estabelecida no PSDB, não é? então gravíssima a situação e você vê que vários pressionados estão atentos, não foi só a Zupa a Lumone o Gilson dos Santos comentou também, ó, compartilhou a matéria e falou, o PCC agradece a nova oportunidade de negócios propiciada pelo PSDB e João Dória, né, compartilhando a matéria. E aí, quem também está atento e foi marcado pelo Gilson nessa publicação, foi o senador Roberto Requião, está aqui marcado, assim como eu estava, e falou o seguinte, ó, serão administrados pelo PCC, agora nessa manhã o Requião é, tweetou isso e eu encaminhei esse tweet dele, Quer dizer, foi ontem pela noite que ele colocou. E eu marquei o senador e falei, o Requião sempre é atento né e que não tem rabo preso. E é por isso que ele não está no Congresso, gente. Aquela maquininha ali, de uma maneira muito estranha, tirou ele no ano passado, não é? Porque imagina uma pessoa poder ocupar a tribuna da Câmara dos Deputados, do, perdão, do Senado da República, e falar que o PCC é quem está planejando, junto com o Sérgio Moro, é, o, a privatização dos presídios. Né? Não pode. Tinha que tirar o Requião... Da parada, meu alto. Duplo expresso.